Oi, eu sou o Celso Dias da Benchmark, seja bem-vindo ao canal Vida de Propagandista, o canal mais relevante do país sobre profissão, mas que também traz muito conteúdo de carreira, vendas, gestão, liderança e muito mais. Toda semana tem conteúdo novo e por isso que você tem que se inscrever. Você já se inscreveu no nosso canal? Então vai aí embaixo, já clica em se inscrever, também clica no sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem conteúdo novo e conteúdo cada vez melhor e o conteúdo de hoje está um espetáculo. Hoje eu vou mostrar para você o que você tem que fazer para realmente dobrar suas chances de participar de processos seletivos, de empregos, de cargos que são realmente muito relevantes, que saem da curva. E esses empregos, esses cargos, essas oportunidades tendem a não funcionar. Aquilo que você usa para acessar oportunidades medianas tende a não funcionar para essas oportunidades. Eu vou te explicar o porquê e o que você deve fazer. Tá? Então a primeira dica é para de sair distribuindo o seu currículo para todo lado. Para de ficar realmente atirando para tudo quanto é lado, porque isso não funciona nesse setor. Mas como assim, Celso? É assim mesmo. Se você quer acessar as melhores oportunidades, você precisa ah, lançar mão de estratégias novas. Só aplicar no vagas.com, no cato, ou qualquer outro aí, LinkedIn, você já deve ter feito isso e percebeu. Eu recebo constantemente reclamações de pessoas que não entendem isso. É, Celso, eu não consigo nem participar de um processo seletivo E eu vou deixar para outro vídeo Mas isso pode ser uma grande dádiva para você Porque participar de um processo seletivo e não estar tá preparado É queimar a oportunidade Mas a verdade é que essa pessoa faz da forma errada Só distribuir currículo, todo mundo faz isso Mas meu currículo é muito bom, Celso E você acha que essas melhores vagas Não são competidas por pessoas tão boas ou até melhores do que você? Quantas pessoas fazem isso? e o tempo do gestor será que ele tem tempo para avaliar todos os currículos e falar com todo mundo com a rotina tão corrida como a do gestor da vaga que ele tem metas ele tem desafios ele tem outras tarefas né, rotineiras e ele ainda tem que se deslocar para conversar com pessoas então você precisa realmente ir além desse contato frio e essa é a segunda dica faça networking da forma certa e quando eu falo da forma certa é porque 90% das pessoas fazem networking da forma errada. Como assim Celso? No mundo de hoje não adianta, cara, você só é, ir lá bater na porta, como por exemplo, acessar o LinkedIn e pedir para se conectar com a pessoa e achar que isso já te dá o direito de ir lá no inbox dele, pedir uma oportunidade. Quantas pessoas, mais uma vez, quantas pessoas fazem isso? Olha só se o gestor tem como administrar isso aí. Você vai precisar ser estratégico e realmente construindo uma relação, estreitando o um relacionamento para que ele possa perceber em você uma pessoa diferenciada, um profissional diferenciado. Tá, mas na prática, como que eu faço isso? Anota uma sigla aí, AIDA, A-I-D-A, anota porque é importante, atenção, interesse, desejo e ação, bem nessa ordem, a primeira coisa que você vai fazer é chamar a atenção dessa pessoa, é mostrar que você é diferenciado, se você parar para pensar, você está na vitrine o tempo todo, e aí, o que você anda postando? Como é que você participa dos, do, das discussões, dos grupos, você agrega coisa nova, você traz conteúdos relevantes, você resolve problemas, você, traz, você entrega valor até mesmo para esse gestor? Então passa a fazer isso porque ele vai começar a voltar a atenção para você e daí ele vai começar também a despertar um interesse porque você sempre traz ali um conteúdo novo, você mostra, você faz coisas diferentes no seu dia a dia, você se destaca, você compartilha sucessos, aprendizados, e aí ele começa a olhar para você com outros olhos. E então você desperta nele o um desejo. E aí um fenômeno muito grande acontece, que é o seguinte, eu sempre digo, quando você estiver preparado, você não vai precisar mais ir até as vagas. As vagas virão até você, as oportunidades virão até você. É despertar na pessoa aquele interesse assim, nossa cara, eu quero aquela pessoa trabalhando na minha equipe, eu quero aquela pessoa comigo que ele realmente entrega resultado, ele é diferenciado, ele tem uma energia diferente e isso é completamente oposto do que a gente vê, o a que gente, a gente mais vê nas redes sociais é a pessoa reclamando, é a pessoa se queixando e ninguém quer esse tipo de profissional na equipe dele, tá? E aí, cara, daí para partir para a ação é um pulo, entende? Então esse é o caminho, é você realmente conquistar ali a percepção desse profissional, porque todo mundo vive de metas e esse gestor não é diferente. Então se você prova antes de entrar que você resolve os problemas dele, eu sempre costumo dizer, nenhum gestor perde a oportunidade de conhecer um bom talento. E com certeza você vai participar de mais processos seletivos, mas ainda falta uma dica que é, pratique o desapego. Eu falo com os meus alunos, uma vez que você está pronto, olha, para essas oportunidades, não basta apenas querer. Tem que querer muito, porque quem quer muito se dedica, paga o um preço, se aperfeiçoa, não se enxerga como completo, xícara cheia, mas não, está em constante construção, está evoluindo, está aprendendo coisa nova, está despertando a curiosidade, perguntando, interagindo, pesquisando e crescendo cada vez mais para alcançar essas oportunidades, muito diferente daquela pessoa que está estagnada porque acha que não precisa fazer mais nada. Mas quando você está pronto, você precisa praticar o desapego. É a hora de deixar o tempo agir. É a hora de deixar as coisas acontecerem e exercitar sua confiança. Porque o que acontece quando você se apega demais, normalmente você vai precipitar, você vai se tornar uma pessoa extremamente ansiosa e aí você tende a afastar aquilo que você quer, por essas características, então dá tempo ao tempo, deixa as pessoas verem, olharem para você, despertarem curiosidade, chegarem até você fazer uma pergunta, tá? e realmente te convidarem para um processo seletivo, e muitas vezes é isso que acontece, porque quando a pessoa quer demais uma coisa no sentido de de se apegar a isso, ela tende a se desvalorizar, e aí as outras pessoas também tendem a olhar com ela para ela como pessoa, ah, será que ele tem inteligência emocional? Será que é uma pessoa equilibrada? Então exercita esse desapego, essa confiança de que está tudo bem e tudo vai dar certo. Cara, você gostou? Isso aqui não é nem o começo do que? Da série gratuita que a gente vai fazer, que vai inaugurar de quatro videoaulas para explicar o que você precisa para ingressar na indústria farmacêutica, para ser contratado como um propagandista. Lá eu vou entregar conteúdo de verdade como esses aqui mas muito mais profundos porque não basta participar do processo seletivo geralmente a pessoa percebe isso quando está participando e ela passa um tempo ali talvez até três meses gerindo expectativa para depois infelizmente perder para outra pessoa ter que receber um não e voltar a estaca zero então, para que isso não aconteça com você Além de participar de mais processos, você precisa estar preparado para esse processo de uma forma adequada e é lá nessa série que você vai fazer isso. Então se inscreva, o link está aqui embaixo, não perca essa oportunidade porque essa série não vai ficar disponível depois da semana de lançamento, é importante reforçar isso. É a primeira vez que eu faço isso, não sei se eu farei novamente, então não perca, é gratuito, não tem por que você não estar tá lá, tá bom? Então eu te vejo lá na série, até lá, sucesso para você!